produção abrindo case pgm 04 cena 1 plano médio plano geral tomada 1 olá meus amigos do canal abrindo case hoje eu quero falar com vocês sobre a claquete para que serve a claquete a claquete é um item indispensável para uma produção bem elaborada, onde ela nos permite identificar de forma organizada cada cena que nós gravamos. E a claquete começou a ser utilizada na década de 30 pela indústria cinematográfica, onde nas gravações o áudio é gravado separadamente do vídeo. Mas a claquete é conhecida por esse barulho. Esse barulho serve para sincronizar o áudio e o vídeo gravado. Na timeline conseguimos identificar o pico do áudio e no vídeo identificamos o ponto da batida da claquete, ali nós temos o sincronismo do vídeo e do áudio gravado. A claquete possui diversos campos para preenchimento, cada campo tem a sua nomenclatura. Agora nós vamos conferir como preencher isso e identificar corretamente a nossa cena. No primeiro campo da claquete, temos produção. Produção é o nome do projeto. Abaixo, temos o campo rolo, que pode ser substituído por card, ou seja, pelo número do cartão de memória que você está utilizando na sua câmera. Em seguida, temos o número da cena que será gravada. Em seguida, temos a marcação do plano que está sendo feito em cada câmera. Nesse caso, plano geral e plano médio. E aqui temos tomada, que é o número de repetições da nossa cena. Nesse caso, temos a cena 1. Nós poderemos estar gravando a cena 1 no plano médio, no plano geral, com a tomada 2. Então, nós estaremos na segunda tomada dessa cena 1, ok? E aqui preenchemos o diretor que está assinando esse projeto seguido o cameraman e a data da nossa gravação e após o preenchimento das informações na claquete nós posicionamos ela em frente às câmeras falamos em voz alta todas as informações que contém na claquete e aí sim batemos a claquete ok e uma observação a claquete também pode ser utilizada para marcar o final da cena ou o último take do cartão tá? de que forma nós fazemos isso? nós gravamos a claquete invertida então isso significa que o cartão acabou ou a nossa cena chegou ao fim bom agora você já sabe como utilizar sua claquete, como fazer a marcação da sua cena seguindo o seu roteiro isso também vai facilitar muito a vida do seu editor, ele não vai mais olhar com cara feia para você tá? Porque isso facilita na organização desse material, depois, na pós-produção. Então, significa o quê? Que ele não vai ter que ficar assistindo toda a gravação para identificar e separando isso. Então, assim, otimiza o tempo, né? Fica a dica, a claquete é um acessório muito bacana, é um item para você carregar contigo nas suas gravações. É super legal, te ajuda a organizar melhor o seu material, tá? No meu caso, eu também utilizo o verso da claquete para marcar os presets que eu utilizei na câmera, tá? Desde o picture profile, do ISO, da abertura, do formato que eu gravei, né? da velocidade que eu utilizei, porque tudo isso vai facilitar para que eu, caso tenha que gravar em outro dia, uma outra diária, seja um filme mais longo, eu consigo identificar e manter uma sequência, uma harmonia ali, sem Dá uma variação muito grande ali para cada gravação. É isso aí, meus amigos. Eu super recomendo para vocês adquirirem uma claquete para que vocês possam utilizar essa ferramenta de identificação e organização para os seus projetos, tá? A minha eu adquiri na Worldview, essa é uma claquete da linha Worldview, tá? É o um modelo WV7019, eu achei uma claquete bem bacana. Nesse kit ela já vem com quatro canetas, tá? Cores diferentes que é bem bacana para você fazer a sua identificação. Você precisa apenas adquirir uma papelaria um apagador de quadro branco. É isso aí, muito simples. Espero que você tenha gostado. Dá um like aí no nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, receba nossos conteúdos, tá? E nos vemos no próximo Abrindo Case. Tchau!